Mais um vídeo aqui no canal Apostador Recreativo. No último vídeo aí eu mostrei as alternativas para substituir a Neteller. Entre essas alternativas é melhor aí é a EcoPayz, que é uma carteira eletrônica. Também temos aí a plataforma Sport Market e também cripto, criptomoedas. Mas a EcoPayz aí, o EcoPayz é a melhor alternativa em se tratando de carteira eletrônica. Como a Neteller infelizmente aí vai deixar o Brasil, temos a Neteller aí. Aliás, temos a Ecopace como a melhor alternativa, né? E temos algumas atualizações boas aqui para quem também pretende é, utilizar a Ecopies. Nesse vídeo aqui eu mostro as casas, principais casas que eu aposto, que eu utilizo bastante e, e que aceita a né? Então dá para você assistir assistindo esse vídeo e saber quais as casas, se tem aí as casas que você aposta. E além disso, agora ela foi incluída aqui na Mr. Money, para quem não conhece... A Mr. Money ela é um lugar onde é uma plataforma onde você pode comprar e vender várias, é, crédito em várias carteiras eletrônicas, como a própria Neteller e Skrill. E adicionar a Ecopays esses dias, ainda não tem nenhum tráfego aqui, né? ninguém está vendendo, né? não está negociando a Ecopays, mas isso é bom, que ela já, já, já está aqui na Mr. Money e isso facilita para comprar e colocar créditos, é aqui na Ecopace também para vender, né? Além disso, também ela foi incluída na PokerStar. PokerStar é um software de poker, né? Apenas para poker. Eles também é, têm a casa de aposta deles, que se não me engano é BetStar, mas ela não funciona para o Brasil. Mas o software funciona e eles adicionaram poker. Isso é muito bom. Vou até abrir aqui, ó. Você vê que eu já tenho a Ecopace. Posso depositar através dela a hora que eu quiser. É, isso é muito bom porque ela é uma concorrente da 888 e a 888 Poker é uma um software de, uma casa de apostas que eu utilizo bastante para fazer apostas nela e inclusive ela é minha principal casa de apostas a maioria das minhas apostas são nelas por vários motivos que eu já falei em vídeos anteriores então só recapitulando mais uma vez eu aposto aqui através do do Poker tem que ir prestar atenção nesse link aqui ao Poker .888sport.com Porque também tem a opção de apostar no .888sport.com Se você for apostar aqui na versão do poker Você tem que fazer um cadastro através do software de poker Porque aqui, por aqui não existe um, um botão de você clicar nele e se registrar Você vai ter que vir aqui no, no 888, .888poker.com Fazer o download aqui, baixar o software de poker Depois que você baixar ele, aí você abre ele e aí você faz seu registro. Fazendo seu registro, o login para você entrar aqui na área de jogar poker É o mesmo login que você vai utilizar nesse site aqui... Poker.888sport.com Então, dito isso... O que eu quero dizer aqui é que na 888... Né, tomara que eles aceitem em Ecopays... Já que a está aceitou... Como eles são concorrentes... Talvez o 888 não queira ficar para trás... Mas digamos que ele ainda insista... É, em não colocar ecopês. aqui na 888 tem uma opção muito legal que você, se você clicar aqui em caixa já está aberto aqui em outra página vai abrir essa opção aqui ó, né, de você depositar, fazer levantamento e a última opção aqui ó, do lado esquerdo é, tem a opção transferência de dinheiro é uma opção que você pode transferir para outro usuário aqui dentro do 888 do 888 poker então isso aqui também é uma boa, porque você pode transferir para quem você quiser e também pode receber da pessoa. Né? É muito fácil transferir, basta colocar o nome aqui de, de jogador aqui da pessoa, o username da pessoa. E depois ir clicando em continuar e fazer o envio. Então outra forma de você enviar também é vindo aqui no software de poker, clicando em caixa. Vai abrir uma página, só aguardar um pouco. Vai abrir essa página aqui onde você basta vir aqui do lado esquerdo na última opção transferência de dinheiro e aí você coloca o nome do usuário de destino e continua a fazer o envio essa página é igual à página que eu abri aqui no site de, de apostas é a mesma coisa o processo não tem dificuldade nenhuma é, e eu mostrei isso aqui porque porque é possível enviar dinheiro de usuário para usuário isso significa que podemos comprar crédito ou vender crédito. E aí o que me leva a outro site aqui, que é o mais câmbio. O mais câmbio é o site onde você pode é, comprar e vender créditos também. Só que aqui você, diferentemente que eu já mostrei da Mr. Money, que você negocia com outro usuário, aqui você negocia com o próprio site. Você vende e compra do site. E entre as opções aqui, você vê que tem a opção de vender e comprar crédito da Poker Star USD, que é o site de poker. Ele também permite que você envie dinheiro de um usuário para o outro, assim como o software aqui de poker da 888. Isso também é ótimo porque nós podemos comprar, como já disse antes, comprar e vender, ou seja, negociar aí nossos créditos facilitando bastante para colocar crédito aqui na 88 caso a 888 não aceite Ecopace. Porque se ela não aceitar, vai sobrar umas formas aqui não muito boas quanto as carteiras eletrônicas para fazer os depósitos. E a ideia aqui é sempre facilitar. Então a minha dica é o seguinte, eu já fiz isso e recomendo fazerem. É indicar aqui para esse site Mais Câmbio, para eles adicionarem também a 888, porque assim nós podemos... Uh, comprar e vender aqui no site, comprando em real mesmo e recebendo também em reais nas nossas contas, sem uh, taxas altas, não é mesmo? Porque se você depositar aqui na 888, a única forma de retirar vai acabar sendo uh, através de da conta bancária. Tem outras opções aqui, como você pode ver, Screw, né? tela vai ser retirada e tem Entropay, AstroPay, enfim. É mais uma dica aí que eu deixo para vocês. Vou deixar o link desse site para quem quiser. Também é, recomendar a eles a 888. Outro lugar aqui também que seria muito interessante que tivesse a 888, não sei se eles irão adicionar, seria a Mister Money, porque a Mister Money aqui costuma ser apenas de carteiras eletrônicas, né, como a própria EcoPayz. Já Aqui na, na mais câmbio tem a estás, por isso te, tive essa ideia de também indicar a 888. É, vamos esperar aí se adicionam ou não e é mais um lugar aí para a gente poder comprar e vender, né? Isso eu falo apenas no caso da 888 não adicionar a Pace. porque se ela adicionar fica um pouco mais fácil para depositar aqui. É claro que... Tem pessoas que mesmo assim ainda preferem comprar nesse site, né? Bom para esse site. Então enfim, todo mundo é, sai ganhando no final. Então isso aí são as dicas que eu queria passar nesse vídeo aí. E para quem quiser aí, recomendar também para Mr. Money e para mais câmbio para adicionar a Eco Melhor. Inclusive também adicionar até a, as próprias casas. Enviar um e-mail para elas. Eu venho fazendo isso. Pedindo elas para adicionar a Eco Facilita aí para todo mundo.